bom Então, eu só vi e eu percebi que eu nunca me apresentei para vocês. Eu sou blogueira no santironia.com e eu já tenho o blog há quatro anos. E eu vim contar cinco fatos... <risos> cinco fatos para vocês sobre mim. Então, eu sou blogueira há quatro anos... E tudo começou no colégio quando meu professor pediu para nós postarmos... Meu Deus! Então, tudo começou no colégio quando meu professor pediu para nós postarmos as nossas redações online. E aí a gente descobriu o mundo do blog. Vários amigos meus ainda têm blog por causa daquela época. Mas eu sou a única que fui para frente com o blog e que investi de verdade. Os outros postam de vez em quando um texto um autoral ou alguma coisa assim. E eu realmente fui pro lado blogosfera da vida, não fiquei só muito no hobby. E eu criei canal, acho que vai fazer dois anos, porque eu queria postar alguns DIYs que eu fiz pro blog. E acabou que eu me envolvi muito com o vídeo, eu sempre gostei muito de assistir. E é aí que eu comecei a gravar também. Eu tenho 20 anos, sim. Eu saí do colégio novinha e entrei na faculdade direto eu não dei um tempo entre os dois, então eu tenho um estágio da faculdade, e eu tenho um blog, e eu administro tudo isso, eu só não sei como, eu não entendi ainda como é que eu tô fazendo isso acontecer, mas eu tô. E eu sou muito apaixonada, a largar o blog não é uma possibilidade, e não tá em pauta, eu realmente amo o que eu faço, e eu tô fazendo realmente porque eu amo, porque eu não, tô, não é por dinheiro nem nada, até porque eu não recebo nada pra estar tá aqui, eu, eu percebi que a gente nunca tinha parado pra se apresentar. Então, se vocês quiserem me contar quem vocês são, o que vocês fazem da vida, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber quem é que tá me assistindo aí do lado daí. E se vocês quiserem me dar algumas dicas de vídeos que vocês querem me ver gravando, tags, qualquer coisa, coloquem aqui embaixo também. Eu vou adorar e eu vou gravar todos, prometo. Tá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!